Muita gente pergunta por aqui se ainda tem alguma forma de jogar a missão do Predador em Ghost Recon Wildlands e a resposta é sim, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar como. Ok, meus guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer uma dica aqui para quem ainda quer jogar a missão A Selva se Moveu, que é a missão do Predador em Ghost Recon Wildlands, beleza? Pra quem não lembra essa missão ela foi removida em dezembro de 2020 exatamente 3 anos após ela ter sido lançada no jogo e eu posso dizer a vocês que esse evento aí é talvez o evento mais icônico de toda a série, eu também gostei muito gravei vídeos aqui inclusive jogando ele, aliás antes desse evento sair eu gravei esse vídeo que tá passando aí de fundo, vou deixar inclusive no card aqui para vocês assistirem ele na íntegra se quiserem esse vídeo vai ser um pouco mais curtinho, vai ser só para trazer mesmo essa informação aqui para vocês, já que tanta gente pergunta, beleza? Eu acho realmente que foi uma pena Ubisoft ter removido esse evento porque fez muito sucesso. Mas enfim, se você está nesse vídeo aqui, é porque você já deve ter tentado entrar nessa missão algumas vezes aí e não conseguiu. E isso acontece exatamente porque a Ubisoft ela lançou um patch removendo o evento totalmente do jogo. Portanto, a única forma de você conseguir jogar é com uma versão do jogo que esteja nesses patches entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 ok eu andei dando uma pesquisada aqui sobre como conseguir jogar com esses pets né como que a gente conseguia fazer para poder jogar com eles e aí eu acabei descobrindo com os inscritos aqui do canal mesmo que tem a versão da Steam Verde né a famosa Steam Verde aí e curiosamente essa versão está nesse pet né então você consegue jogar esse evento caso você tenha essa versão beleza tem uma outra forma também de jogar, mas aqui antes de prosseguir com o vídeo, é importante deixar claro uma coisa aqui, beleza? Eu sou totalmente contra a pirataria, vamos deixar isso bem claro aqui, tá ok? Eu só tô trazendo essa informação aqui porque realmente esse evento pra mim, como eu disse... É o evento mais icônico da série e ele foi simplesmente removido porque a licença expirou e aí a Ubisoft acabou retirando. Hoje não existe nenhuma outra forma de jogar esse jogo, por isso que eu estou, entre aspas, dando essa dica. Mas se você quiser baixar, baixe por sua conta e risco, ok? Como eu disse, eu sou totalmente contra a pirataria. Se você não tem o jogo, eu recomendo que você compre, inclusive ele entra em várias promoções, uma após a outra e tal, então só reforçando mais uma vez, eu não estou incentivando a pirataria nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como eu disse, tem uma outra forma de jogar esse patch aí que é utilizando um PS4 desbloqueado. Eu sei que vai ter gente perguntando aqui nos comentários se tem como fazer isso com o Xbox One também. Eu não sei, beleza? A informação que eu tive é que a versão do PS4 tem o evento, ok? Então aparentemente a versão do jogo disponível aí para o PS4 está nesse patch, não foi atualizado. E portanto tem ainda aí a possibilidade de jogar esse evento também, ok? Só lembrando aqui que eu não testei nenhuma dessas versões que eu citei aqui, ok? As informações que eu trouxe aqui foram com base no feedback de alguns inscritos que usam essas versões e tal. E eles me passaram essas informações, beleza? Foi mais um trabalho de pesquisa para poder trazer a informação para vocês. E aí, se vocês quiserem testar também, basta pesquisar no Google aí, que com certeza não vai ter dificuldade nenhuma para encontrar, eu tenho certeza, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.